Olá, eu sou a sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer esse look muito bonito, mas hoje vou apenas focar nos olhos. Primeiro vou começar com a cara limpa, vou pôr o creme e depois o meu primer. Eu vou usar esse corretivo mais claro para servir como uma base para aplicar as sombras. Assim as cores vão ficar mais vivas. Como podem ver, vou apenas aplicar essa cor no meio, não vou pôr em todo o sítio. E depois vou usar uma cor mais clara para esfumar, assim faço um degradé. Para saber onde tem que pôr o corretivo, eu ponho um pouquinho embaixo e, como podem ver, eu olhei para cima e ele marcou. Assim, vou seguir até aquela linha. Primeiro vou aplicar um amarelo mais claro, e depois um amarelo mais escuro, e eu vou esfumar. Como eu queria intensificar o amarelo, eu pus a cor vermelha na ponta e depois passei aquilo por cima do laranja que pus no início. E agora podem ver melhor o contraste entre as cores. Essa é a minha parte preferida. Eu acho que é muito essencial aplicar uma cor que brilha. Assim, quando estou a tirar fotos, as cores vão estar mais vivas ainda. Depois dos cílios, o look está completo. No próximo vídeo, eu vou vos mostrar como é que eu faço para ter a base muito natural. Vou deixar aqui um spoiler do próximo vídeo. Não esqueçam de subscrever e ativar o sininho, assim vão receber uma notificação assim que eu postar o vídeo. Espero que gostaram, não esqueçam de like, comentar e subscrever. Tchau!